Ah, mano, eu não banei caixa. Olha o que, que tem do outro lado. Caixa, né? Talvez, mano, esse jogo eu cogite fazer um esquema que o Luizinho me recomendou ontem. Ele me recomendou a testar o Chaco Pio pra fazer o Chaco Pio. Vamos ver o que, que talvez eu faça isso, né? E ainda bem que o cara pegou Leona. Eu prefiro jogar contra a Leona do que contra Galho. Vai ter que ser Perspicácia Cósmica, rapaziada. Pera aí, mano. Essa Perspicácia, ela não dá mais CDR no... no meu cooldown, né, mano? Aceleração de habilidade. O outro é aceleração de feitiço de invocador e aceleração de item, né? Pô, mano. Não consigo ver que essa é uma matchup que eu tenho que pegar exaust, mas eu não vou pegar, mano. É bom eu pegar exaust, mas eu não sei jogar de chaco sem flash, velho. Ai, mano, pera aí, velho. Vou pegar biscoito, foda-se. E vamos nessa, galera. Olha eu pressionando uma Leona. Olha que gostoso. Um chaco suporte rir, pressionando uma Leona. Bate aqui, bate aqui que dá tempo. Ai, esse garoto. Vai ter o ward não, Leona. Tamo na sua mente. Eu vou ter que respeitar a matchup agora até o nível 3. A Leona nível 2, ela ganha de mim. A não ser que ela deu um o E em cima da minha box, ó. Se ela der o Will e eu tiver na box, eu ganho. Eu vou beitar o Chago, Ó, eu vou beitar a Leona. Eu quero que ela pule em mim, porque o Jir tá aqui. Não precisava disso não, mano. Eu já ia pegar a kill, velho. Nice. First Blood pra nós, maravilha. Fizemos o básico aí, botei uma boxinha boa. Vocês viram que a Leona deu o E no Udyr e tomou o Firm mesmo assim? Não precisava do Flash do Udyr, mas tudo bem. Flash Leona, vamos nessa, galera, vamos nessa. Manda o um salve do desespero, meu bombom, que o Prime é teu. Lucas, como que é o salve do desespero? Ai, meu Deus, nossa, salve, Lucas! Já vem deslizando o bombom aí, Luquinha. Eu vou upar dois níveis na box porque eu tô contra uma matchup melee, rapaziada, Kha'Zix e Leona. Então upar a box aqui é bom. Vou tentar fazer a Leona me engajar. Eu quero que ela me engaje, ó. Eu tô aqui de propósito. Ela sabe disso e não vai vir pra cima, né? Ó, vem, Leona. Vem, Leona. Eu quero que você venha, mano. Vem, vem. Gastei o quê? Vem. Acho que eu tô deixando muito na cara que eu quero que ela venha, né? Vai passar aqui não, amigão. Ó, aqui você não passa, Leona. Aqui você não passa. Aqui você não passa não, mano. Ai, velho. Como eu queria essa kill, velho. <risos> eu quase solei a Leona, mano Vocês viram que zica? Eu literalmente quase solei a Leona, mano Brabo, né, mano? Monstro, né, caralho É porque eu tô upando as Box. Tá dando muito dano, velho Que esperto, não Já vai pra base, meu delegado Vai, Juninho Vai, Juninho Vai, Juninho Nice, hein, rapaziada. Se falar que nós não lançou a nervosa, velho. Boxzinho aqui pra proteger a MF da Leona. O Juninho morrendo, empurrando a caixa pra ult da MF. Porque o Fur empurra o cara, né? Ele fica com medo de você. Por isso o nome Fur da Spell. Ah... Vai, Juninho, vai, Juninho. Não, Juninho, onde você tá aí, menino? Juninho, ô! Oh. Ô, oh, menino! Mano, enquanto a Riot não arrumar isso, o Chaco vai ser um cocô, mano. Enquanto a Riot não arrumar isso, mano, de eu poder controlar o Juninho enquanto eu tô morto, mano, o boneco vai ser isso aí que vocês viram, ó. Isso aí que vocês viram, ó. O Juninho ali, ó. E aí, mano? O Juninho vai ficar igual um idiota ali, mano? Não tem como movimentar ele, não? A Leona acabou de morrer, nós Seguindo aí vai esse cara. É o mínimo que nós pode fazer, velho. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. O cara tepa de malfight não tem ult. que tá jogando bem, mano, e fica farmando em nós aqui. Mano. O cara tá full farmando na gente, velho. Tá gostando de farmar, viu? Ele tá real gostando. É, dói, não dói, Cazix? Tirei metade da sua vida sozinho, né? Dói, não dói? Você sentiu a potência do Shaquinho? Ai, mano, faltou tão um pouco pra gente pegar o first brick, velho. Bora, bora, nós. Nice. Tem que pegar esse first brick, velho. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, nós. Nice. Que loot, velho. <coughs> Calma, Udyr. Calma, Udyr. Ujir. Calma, Udyrzão. Calma, galera. Isso tá muito feio, velho. Agora o Kha'Zix vai descer, descer aqui e vai limpar nós tudo, mano. Agora corre, mano. Vai vir um Rai Otano, Ah, o, tá, o Kha'Zix tá lá em cima, pelo menos. Hum, isso foi ruim, meu, viu, mano? A gente pelo menos pegou a torre, hein? Mas não foi muito bom não isso aqui, velho. Salve, Marquinhos. Se fala M de boca aberta, eu deslizo o bombom. Tá querendo o cara mojo, né? Mas eu vou falar. M... Nossa, eu fumei a Caixa velho, junto com a N, hein? brabo. Bora, galera, bora, galera, bora, galera, bora, galera. Nossa, nós vai tudo ser kaitado, velho. Eu acho que eu morro pra Leona aqui. A Caixa tá aqui de lado, o Kaisings também. Olha o Chaco de Flash como vai, lá, ela... é por isso que eu pego Flash nele. Vai. Que maré de azar é essa? Gil, esse é o League of Legends, mano. A má fase ela bate pra todos, não tem como, mas é só você saber lidar com ela. Mas não tem problema não, tá safe, tá coisa linda, tá beautiful. Tá tendo treta do meu lado aqui, calma galera. E matei, matei, acho que eu matei, acho que eu matei a Kai'Sa, boa. Juninho tankou a Bubble, Juninho tankou o Q da MF, é isso. Valeu, Juninho. Ô, oh, Q é da MF? Não, Q é das oito. Tá, o drag tem que ser nosso. A gente só precisa de ficar pegando esses um drag, mano, que a gente ganha muito tempo, velho. Tinha que ser Baron, mas vai ter que ser drag, velho. Só não sei o que eu faço de próximo item agora, rapaziada. Disse pra um abraço do Manico pra ir de Fudano mesmo, talvez, velho. Abraço do Manico, corta cura pode ser interessante. Banshee é bom. Mano, será que eu faço Banshee? Não, não, não, não. Tem que ser é abraço do Maneco. Vamos de abraço do Maneco. Mas eu acho que eu posso fazer abraço do Maneco e Banshee, mano. Ou abraço do Maneco e Void. Vamos ver como é que vai estar tá os itens dele. E olha que loucura. Tem quatro campeões de bota de MR, mano. Quatro. Loiteira, né, mano? Olha a faca no cozinho! Uhul. Nossa, na hora que eu ia dar o aqui no cara. Olha, ele vai pisar nessa box. Se ele pisar, nós mata. Olha a, box, olha a box, olha a box, olha a box, olha a box, família Vem com nós, vem com nós Só faz o Baron, família, só faz, só faz Deixa eu botar o Juninho lá pra tancar. Que isso, mal fight, precisava disso aí não, mano Juninho, por que você não quer se mexer, Juninho? Rise pisou na box, perfeito Vai Juninho, o Juninho tem que morrer, mano O Juninho tem que morrer, porque ele tá muito dando no Baron Receita tá na Diz, Ai, mano, acho que eu devolvi o mesmo dano ali Na mesma proporção, mas doeu, hein então a minha função agora é botar várias boxes pra nós fazer esse CGzinho mid. Era interessante o malfight tá top, acho, pra nós pegar aquela T1, ó. Nós precisamos pegar as T1, mano. Ó, o Kha'Zix tá low, mano. Quer ver que o meu Flash vai fazer falta pra ir lá matar ele? Perde essa banche aí, pra ser, de ser besta. Olha o Odir, galera. Como Locomove. O Odir não tá ligando muito, não, mano. Ele não tá importando, não. Nice, ganhei assistência ali com a box Ah! Família! Família! Beleza, tô de boa, tô tranquilo Aparenta estar tranquilo, galera Será que o aparento estar tranquilo? Vamos nessa, vamos nessa A bobo pegou em mim, a bobo pegou em mim A bobo pegou em mim Vai, Juninho, incomoda ele É seu papel, Juninho É seu papel, Juninho Incomoda, incomoda Até ele não aguenta mais Até ele falar Meu Deus, esse chá que é chato Mano, tá bom, Juninho, tá bom Olha a box, minha família É só box calculada, mano É só box calculada, mano Já mata esse bobo aí, aí. Isso, flasha. Isso, isso GG mid? Acho que almoçar, né, galera? Fazer o fácil, né, mano? Olha o dir como vai O campeão mais roubado do L.O. atual Olha lá o boneco dele lá ó. Vamos né? Foda-se Não tem dano pra matar ele Ó, oh, matou não, meu bombom, Deus tem o melhor pra mim Amém, mano? Que isso, velho Pelo amor de Deus, velho O que, que tá acontecendo? Só pra ele ficar ligado, esse Ryze Pra ele ficar ligado, é só pra ele ficar ligado né? Vai, galera, vai, galera, vai, MF, beleza A N vai ter que ficar num cantinho aqui e matar alguém, mano Ó, Eu tenho visão com box Ó, Alguém vai pisar nessa box, o N, confia Ah, o Kha'Zix morreu, eles não barão não, mano Cadê as zonias? Cadê as zonias que eu tinha comprado? Não tinha comprado umas zonias? Isso, pisa na box. Isso, isso, isso. Isso, isso. Olha lá, vai lá, Juninho. Estoura nele lá. Isso. Vai, isso aí, beleza. Aí, ó. Isso, galera. Boa. Jogão, hein, mano.